Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje nós vamos tratar um tema bem legal que inferniza a vida daqueles usuários talvez um pouco mais básicos do Excel. Que é o que, Pochete? Erros. Sabe quando dá pan? É pan não dá, porque, mas quando aparece aquele ref, aquele zero e o camarada fica com medo e às vezes o erro tem que dar mesmo, só que ele não quer que fique tão feio a sua planilha. Então, o que, que nós vamos trabalhar hoje? Como tratar erros. Aonde, Pochetinha, perguntou? No Excel. No Excel, né? Só faltava se achar que era no Word, no PowerPoint, né? Toca a vinheta aí e vamos pra cima. Bom, então vamos lá, Paulo, o que que é erro? Erro, né, é o Excel falando amigão, você tá fazendo cagada, né, porque na verdade o Excel é o que ele não erra, mas é bem difícil ele errar. Então ele tá falando assim, olha, o que você está fazendo não está de acordo com as regras, tá? Então se você olhar dentro aí do, da lógica do Excel, ele tem vários tipos de erro que a gente vai discutir um pouquinho, claro, o vídeo não dá um minuto. Ali, moçada, eu listei, olha que legal, coloquei até um logo ali do botão do Excel que a gente pegou essa planilha de algum lugar. Bom, esse aí são os diferentes tipos de erros que nós temos dentro do Excel, pelo menos olhando, é os erros mais antigos. Se você pegar a versão nova, vai ter o erro despejar, que é aquele com matriz dinâmica, que não está sendo tratado aqui, mas para os meros mortais como nós aqui, está valendo esse daí, tá bom? São cinco diferentes tipos de erros. Então, esse aqui... O primeiro que eu fiz colo... questão de colocar, talvez ele seja o mais grave que nós temos dentro do Excel. Por quê? Ele é um erro de jogo da velha, hashtag, chame como você quiser, furquilha, sei lá como é que chama p... falo, ref. Como? Cerquinha, tanto faz. Hashtag referência. Ele, por que, que ele é o mais importante? Porque ele indica que você tá fazendo alguma cagada e apagou alguma célula que antes estava linkada a esta fórmula, então por isso que ele está dando, ó, está dando um erro de referência, o Excel não está encontrando a referência para formar esta função, então ele é uma cagada, como por exemplo eu fazendo a multiplicação do 10 vezes ref. De todos os erros que eu vou mostrar aí, talvez esse seja o que você mais, como eu disse, mais delicado que você tem que tomar cuidado, porque esse é a cagada maior que nós temos. Pois bem, o erro seguido é o div zero, o que que o div zero tá falando para a gente, Paulo? Quanto que é o valor dividido por zero? zero, sei lá, não existe. Sabe? A gente aprende na escola sabe? que não existe. Então não existe e não vai dar para você fazer conta a partir dele. Justamente isso que está acontecendo. né? Se eu dividir ali, por exemplo, 100 por zero, vai dar o erro de 100 dividido por zero, não é nada. Então não existe. É eu, beleza. Só que tem hora que esse erro às vezes dá. Você está com algum indicador que é zero e aí você não quer que apareça. Enfim, é outro tipo de erro. Até coloquei aqui. O valor está dividido por zero. Esse aqui, ND, Paulo. O que, que é ND? Nada consta. Mas nada D, Paulo. N ND é quase o nada consta. Ele é um não disponível, ele é um erro assim, erro entre aspas, é um alerta, nós vamos fazer um vídeo da semana que vem em relação sobre ele, que ele é um erro útil. O que, que o Excel está falando? Olha, você está fazendo uma determinada fórmula, um PROC V que é muito famoso, tá? ou o índice corresp, etc, você está fazendo uma fórmula de busca e referência, né? ou de busca e você quer encontrar algum valor. Paulo, busquei algum valor, eu não encontrei, ou seja, nesta base de dados que eu busquei, ele não está disponível. Tá? Então, é um erro, como eu disse para você, que está indicando que aquele valor que você está buscando não está disponível na sua base de dados. Então, é outro tipo de erro. Então, o REF é quando você fez cagada, apagou alguma coisa, divisado, está dividido por zero, ND é não disponível. O seguinte é nome. Então, o que, que é nome, Paulo? O erro nome, ele está falando, olha, meu amigo... Você tem que digitar conforme que as coisas estão. Ou seja, você está digitando a sua função errado. Quer ver exemplo clássico? Não é muito comum na língua portuguesa? Você vai tirar uma média. Imagina que você tem aqui a média. Ó. Um, dois, três, quatro. Você chega aqui e vai fazer assim. Ó. Vou fazer a média disso aqui, Paulo. Ó. Escreveu a média e tenta tirar. Por que que? Eu não sei se as novas ele já substitui automática. Ele substitui. Mas o que, que acontece? O média, o média, ele tem acento. Então pode ser que pau. Ou então você vai fazer outro. Deixa eu colocar aqui. O um média, você escorregou aqui um, um A. Colocou dois A aqui e vai tentar tirar aqui. Talvez esse exemplo agora fique mais claro. Ah, vai novo aqui. O cara conserta tudo. É que média A tem também. Tá vendo como é? Vou tacar média Z. Pronto, Paulo. Agora vai dar certo. Não é possível. Pronto, deu o erro de pau, ou seja, o que, que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que às vezes você digita alguma função errada ou coloca alguma coisa na base que não tem, ele vai dar o erro de nome, falando, meu querido, em vez de você ficar procurando no meio da sua fórmula e tal erro, procura os termos que você usou, porque está errado a questão de como você escreveu a sua função, o seu código, etc, beleza? E, pois bem, por último, nós temos aqui o erro de valor, o que, que é o erro de valor? Fórmula matemática operando um texto em sua matriz. Coloquei tecola. Ou seja, vai que você faz uma função que você quer tirar, por exemplo, a média dos valores, ou a soma dos valores. E aí lá no meio está escrito Paulo Pochete. O que, que acontece? Você vai ter um elemento que não é número, que daí vai dar um erro de valor. Então isso geralmente acontece quando você tem um elemento que não bate de acordo com a característica da fórmula. No vídeo passado, se você assistiu, é né, claro, né? Quem que vai ficar assistindo todos os vídeos aqui? Mas... Então, assim, se você está assistindo agora, se você quiser entender, assista da semana passada, eu falei um pouco sobre desvio padrão, a questão de ignorar valores lógicos e textos dentro da fórmula ou não. É basicamente, talvez, isso esteja relacionado um pouco com esse conceito, tá bom? Entendeu o que são esses erros, Pochete? Então, basicamente, são esses cinco tipos que o Excel está falando assim, ó, oh, querido, você está fazendo cagada, né? Então, assim, em vez de você sair procurando aonde que está dando pau, você pode, né, já ir automaticamente por esses erros. Pois bem, Pochete, agora sim nós vamos entrar efetivamente no vídeo de hoje, né? que é bastante curto se você for ver bem no conceito do tratamento de erros. Botão, o erro, eu sei que ele pode acontecer, por exemplo, o zero Mas eu quero tratá-lo. Como é que eu faço para tratá-lo? Você pode simplesmente vir aqui e trabalhar com a função, olha que bacana, Paulo, se si, erro. Então o que, que a função se si, erro Ela faz, Paulo? A partir de uma determinada célula, ela retorna torna uma determinada expressão, uma determinada alternativa, caso o negócio esteja errado, ou seja, seja um erro. Se ele não for o um erro, ele deixa como é que está. Eu fui claro na minha explicação? Não, né? Você entendeu? Mas eu vou falar de novo. Ou seja, você tem uma determinada célula, ela está apontando como erro. Você vai fazer um se si erro. Se o resultado dessa função der erro, ela vai colocar uma coisa que você quer. Se não, vai deixar como está. Por exemplo, vou aplicar o se si erro aqui em cima desta função. Olha lá os argumentos, só se tem dois argumentos, valor e valor se erro. No valor é a célula, né? É o conjunto de dados, é a fórmula, o que você quiser testar aí. É, no caso, a célula A2 que provavelmente está com erro ou não. Se este valor der erro, pochete... O que, que você quer que apareça? Eu vou colocar aqui, ó. Você poderia colocar o quê? Um, dois, três, quatro mil, dez, mil, dois, botão do Excel. Quero ficar aí branco, quero colocar... Às vezes você está fazendo planilha para o usuário, você está fazendo alguma cagada, a sua, a, a sua célula está com erro. Enfim, isso é customizável. Veja que esse erro nada mais é do que uma derivação da fórmula C. Só que para você não ter ficar fazendo C é erro, então isso. C não é aquilo. O pessoal do, da Microsoft gentilmente já automatizou isso para gente. Olha que legal, pochete. Minha fórmula está pronta, acabou. Se eu der o ENTER, olha lá que legal, não é erro? Olha lá, pochete. Se eu arrastar, ele vai pegar isso para todas as funções. Então, se eu vir aqui eventualmente e trocar aqui 12, não é erro, é, Paulo? Olha lá, ele deixou de ser erro. É basicamente esse o teste que o erro faz, como eu disse, ele deriva é, da função C e trabalha aí tratando esse erro. Só que, querido... Pelo amor do que você quiser, Toma cuidado a hora de usar essa... Por quê? Se você montar a sua função e ficar colocando o erro toda hora, a hora que eventualmente der um pau e vai dar, você não vai conseguir captar de maneira fácil, porque automaticamente você vai estar tá tratando o seu erro. Entendeu, Paulo? A hora que você coloca o erro tenha certeza certeza que realmente a sua função que você tá tratando está certo porque se der algum erro aí meu amigo é que o senhor e a senhora não vão achar mesmo é agulha no por aí vai f... vai por mim que é experiência própria e eu já me ferrei bastante com isso tá bom vai que né, a gente não sabe efetivamente qual que é o público que assiste o canal o se erro como eu disse é uma função relativamente nova ela tá disponível só da versão 2007 para frente ou seja há é mais de 10 anos mas vai que tem usuários que ainda usam o Excel 2003. Então, se você montar uma planilha com esse erro, o cara do 2003 não vai conseguir abrir. Ou seja, eu sei que ele tem que, mesmo, mas beleza. Porque não é possível. 2003, é. Você entrar na, na graduação ainda. Então, existem outras formas de se tratar erro, só que daí você tem que usar junto com a fórmula C, que é utilizando essa função aqui, ó. É erros ou é erro. O que, que isso aí vai fazer, né? Você vai montar lá, abre, igual, C. É erros, testa a função. Se for erro, aparece um valor. Se não, aparece outro dentro de uma função junto com a C. Então, para você, eventualmente que está usando Excel 2003, quiser utilizar esta opção, você pode também. Beleza? Então, basicamente, eu não vou fazer essa... Porque 2003, né, Paulo? Já cabelo ainda em 2003, né? Provavelmente. Tava caindo, mas... Então, assim, vamos lá, né, meu amigo? 15 anos depois, tá na hora de você assinar o Office 365, aí, barateza. A Microsoft não paga p... nenhuma pra fazer esse jabá, mas é bom. Então, o vídeo de hoje foi isso, onde a gente mostrou, né, os conceitos dos erros que o Excel tem, faltando, claro, só o erro de despejar, que é novo, e como tratar e o cuidado que você tem que ter no caso do tratamento, porque se você sair tratando tudo, você pode ter certeza, meu amigo, que você vai se... é, beleza. Temos recado, pochete! O like. o like e o que mais? E o dislike, né? Não dá pra pedir só like. Se você não gostou, deixa o dedo pra baixo aí. A opinião é livre, nós temos democracia. Se você também deixa comentário se você quiser. Agora, se você fica entrando no canal também só pra ficar enchendo o saco, vai assistir de outro, vai assistir outras coisas aí. Beleza, pochete? E fala pros outros também. Então toca o pau, me xinga, faz o que você quiser, tá bom? Um beijo nos meninos, um... também beijo nos meninos, beijo nas meninas, beijo nas crianças, no cachorro e em todo mundo. Até a próxima semana, pessoal. Tchau.